A grande distância entre você e sua chama gêmea. Você se encontra em um outro país, bem longe da sua chama gêmea. Ou então você se separou e foi para outro país, ou para bem longe da sua chama. Você viu sua chama em seus sonhos, porém não faz a mínima ideia aonde é que a sua chama está no momento. Ou então você já sabe onde está a sua chama, só que vocês estão vivendo muito longe. Por vezes a distância não é exatamente o problema, porque quando você está separado da sua chama, quer você esteja perto ou longe, a dor é igual. Distância e, e tempo não existe nesta vida, na 3D, não existe. Porém, quando a gente está distante, a gente tem um pensar diferente da nossa chama. Logo a gente começa a fazer ideias, a ter ideias, pensamentos, hum, confusões e tudo mais. Hoje vamos falar sobre isso, vou dizer o que eu penso e vamos ao vídeo. São vários os motivos da distância entre você e a sua chama gêmea. Quando você está distante, parece que fica mais difícil porque nós não temos mais ninguém nesta vida que que nos escuta profundamente, como a nossa chama. Não tem ninguém nesta vida que nos dá a mão, tal como a nossa chama. Não é fácil estar nesta terra e não ter aquela pessoa que sabe tudo aquilo que a gente sabe, ou nos ajuda por completo, nos complementa, porque a alma gêmea ela vai, vai suportar você, vai dar você toda aquela energia que você precisa, aquele ânimo, mas a chamas me dá aquela curiosidade, aquela, aquele complemento, aquela peça do puzzle que tem que encaixar para que você se sinta melhor. Tem várias outras coisas que acontecem quando existe a distância. A distância entre chamas gêmeas traz angústia, rancor, raiva, porque você está chateado com você mesmo, porque você errou, você se sente culpado, culpada, tem vários motivos. Também atinge na tristeza a tristeza é outra coisa que nos afeta bastante dor muita dor no peito né e medo ah e também traumatiza eu e Petia nós nos lembramos de que os traumas não é tão mal como a gente pensa e que podíamos sair deles só que existe um processo e é muito importante a gente saber como fazer isso. Um dia falaremos sobre isso. E aí depois, com tudo isso, se acrescenta ainda mais, no topo de tudo, o baixo astral. O baixo astral se alimenta de tudo isso. Se alimenta de, de todas as suas emoções negativas. Para que o baixo astral fique maior, fique mais forte. A gente tem que escolher o que a gente quer fazer nesta vida. Se a gente for abaixo, vamos estar a fazer com que a nossa relação, com que a distância continua e a dor continua e tudo mais. Nós temos que ser fortes e seguir em frente. Mas não é só. Cuidado, não se arrependa do seu processo, da sua jornada e tenha bastante coragem. Sem isso, você pode se inundar nas suas emoções e parece que às vezes a gente pensa que, ok, o que tem de mal e eu estar aqui a sentir-me mal ou ter dores e tal e a pensar na minha chama. Tem muitas coisas que vai errado. porque Porque essa energia podia ter sido investida na sua vida pessoal. Antes de você ter conhecido a sua chama gêmea você estava a viver uma vida em que, prontos não era perfeita, mas podia ser perfeita. Tudo cabe na nossa percepção. E sempre que a gente está bem com a nossa chama, o que qual é o próximo passo? O próximo passo é se estabilizar aqui nesta vida financeiramente. Fazer uh, amizades com pessoas, se alimentar em condições, cuidar do seu corpo, cuidar de onde você mora, onde você habita e tudo mais. Então, se, e esse é o próximo passo, após conhecer a sua chama, após estar com a sua chama, por que é que a gente não cuida mais de nós? Nós temos, tem muitas chamas que têm filhos para tomar conta, filhos e filhas, têm família e tudo. Sim, eu sei que. É uma distração, às vezes, mas nós temos que nos lembrar de que, por vezes, nós estamos a ir demasiado profundo em tudo isto. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre, para quem não sabe, um, o e-book que eu escrevi em inglês e eu uh, quero muito, muito, muito fazer em português. Mas eu preciso da vossa ajuda para saber se existe procura, se vocês querem mesmo comprar esse e-book. O que é o e-book? O e-book é o modelo, é recriando o modelo da sua chama gêmea. Ou recriando o modelo da chama gêmea. Que é, você está descobrindo os códigos perdidos do seu modelo. Ou seja, nós estamos aqui na 3D. A 3D é onde existem modelos. Os modelos é o meu modelo, o seu modelo. ok Para a gente se encontrar, a você e a sua chama gêmea, no astral é bem fácil, você não, não, não tem nada material, é só um instalar de dedos e você encontra a sua chama. Agora, aqui na 3D você precisa de seguir as regras e ser honesto e não sei o quê, e tem muitas coisas, tem muitas leis universais e é por isso que às vezes a gente se perde nesta vida e não sabe como agir. Então, por isso é que nós estamos descobrindo os códigos perdidos, a linguagem deste corpo, o modelo, da sua chama Gêmea. Para encontrar a sua chama ou reunir-se com ela ou parar com o stress e tudo mais, você tem que cuidar do modelo, recriar ele, tem que recriar ele. Ok? E após ler o e-book, você e a sua chama -se vão se unir, curar com mais facilidade. Não a 100%, porque eu não posso garantir nada, né? Mas tem muito mais facilidade de vocês se reencontrarem. Então para vocês seguirem e lerem esse e-book, e tiverem desejo em comprar ele, está na descrição, em baixo, e, e ele ainda não saiu em português, mas você vai completar o formulário, enviar uh, o seu e-mail, quando chegar um certo número de pessoas, e eu vou fazer a tradução. Então, voltando ao vídeo, voltando ao vídeo, o que é que acontece? O que é que acontece, almas? Oh, você não pode desistir do amor. O amor não é só o amor de você e sua chama gêmea. Claro que você e sua chama gêmea, é o mais importante do mundo, sem a sua chama você não é nada, porém com uh, as emoções negativas você não vai ajudar em nada. Pode chamar a atenção da sua chama à primeira vez, mas se não estiver com, com a sua chama só vai chamar a atenção de seres que não devem pertencer à sua vida ou que vão sugar sua energia e o baixo astral se alimenta muito disso. Portanto, o amor entre vocês é muito estranho. O amor entre vocês é único. O amor entre vocês é engraçado, maluco, por vezes, e espetacular. É uma coisa de, um outro, de uma outra dimensão, gente. Ok? É um sonho o vosso amor. É incrível. Energético. Intenso. Tem muita paixão. É brutal. Agora, se você tiver certeza de que vocês são chamas gêmeas, é opostas, ok, uma à outra, e se complementam um ao outro, então quer dizer que, quer dizer que vocês não podem viver um sem o outro. Vocês têm que continuar juntos, mesmo que seja só em amizade. Falei melhor sobre isso no, no vídeo anterior deste canal. É como tentar fazer fogo, fazer uma fogueira sem, sem lenha, sem madeira. Você precisa de combustão e a combustão é Uh, você estar junto com a sua chama, ok? Agora, o que é que eu quero dizer? O poder do amor está em suas mãos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uh, muitas pessoas não estão com a chama gêmea e não estão com a pessoa que é a sua chama gêmea. Logo, tem muita coisa que acontece. Você está perdendo tempo com uma pessoa que não é a sua chama, por exemplo, e aí que é que está a querer ficar junto? E a segunda é, se vocês são chamas gêmeas é, verdadeiramente, ambos têm que, se, que decidir estar junto. Agora, se uma pessoa não quiser estar junto, tem aí umas dúvidas agora. Você tem que consultar a sua conalina e o seu eu superior. É os únicos mestres que podem cuidar da situação. Agora, se ambas as almas estiverem de acordo e quiserem andar para a frente e tal, não sei quê, mas tem problemas alheios, terceiros problemas, então já fica mais complicado. Porque você quer estar junto, a chama também, mas tem terceiros que interfere e então aí já precisa de ir mais além, você já precisa de entender, ok, se você não se está a sentir bem e não sabe o que fazer, eu recomendo que talvez eu possa ajudar você. E eu na descrição tenho muita informação de como ajudar você, pessoalmente, que fica muito complicado estar a explicar isso tudo e às vezes... E eu tenho que saber qual é a sua história, tenho que saber quem você é e como você é, como é a sua energia. Existe uma energia única para cada pessoa e tem que ser compatível. E só assim é que a gente pode finalmente ir em frente. O amor está em suas mãos. Não se esqueça disso.